o é cara <música> Homenagem importantíssima que deve ser feita mesmo aos chorões da cidade. vendo aqui agora é uma reunião de clube do choro, clube na, na, na excepção de de congraçamento de pessoas. O choro é uma música que proporciona um encontro muito grão. Tinha a casa do Raimundinho de Brito, casa da minha mãe, que também durante um tempo sediou todos esses encontros, regados à música, à cerveja, à amizade, assim, ao, ao amor à música, né? 40 anos atrás participamos da fundação do Clube do Choro e hoje estamos novamente juntos aqui. A oportunidade é ótima, né? Hoje a gente está fazendo esse lançamento aqui, que é o lançamento desse livro, que foi o um resultado de uma pesquisa sobre os chorões aqui de Brasília. Os que ainda estão vivos aqui, vão fazer é toda essa festa maravilhosa. Essa ideia de velha guarda, não é como se a pessoa fosse tirar de um museu de uma fratilheira colocada aqui. Mas realmente a velha guarda representa alguma coisa, mas a presença de pessoas mais novas, eu acho tão importante quanto. Esse projeto é fruto de um sonho para essa singela homenagem aos chorões pioneiros de Brasília. Essas pessoas são de extrema relevância para a Brasília por terem trazido exatamente essa semente do choro, criarem também a estrutura para passarem para os mais novos, de forma que o choro seja sempre passado de geração em geração. E a gente tem aí essa maravilhosa roda de choro que a gente vê.